Bem-vindos a mais um vídeo, e bem-vindos a mais um vídeo assim a ver com game. Bem, se vocês se lembram, do último vídeo deste tema, foi a apresentar aqui este belo volante Trustmaster T248, aqui com o seu belo LCD, que na altura não conseguimos filmar porque não tínhamos este jogo, e isto não funcionava com o grande turismo, mas agora já temos. Mas já lá vamos. Vocês gostaram brava do volante, mas comentaram para o Yuri. Isso é tudo muito fixe, mas... falta o shifter. FALTAVA! Aqui está o shifter da Trustmaster, é o TH8A e já temos aqui o shifter para experimentar e para ver como é que funciona. Então mas o Yuri já está instalado, não fizeste unboxing, não fizeste nada? Pois é, meus amigos, vocês estão a ver que este playseat já não é o mesmo, este é um original playseat e este encaixe não é para este shifter, ok? Este, este manete de mudança, ou melhor, este encaixe para manete de mudanças é para o G25, e eu tive de fazer este suporte aqui meio artesanal, isto é madeira, foi a parafusar aqui, chegou para o lado e com o barulho das luzes encaixámos aqui o novo TH8A se vocês se lembram, o meu último setup, ou melhor o meu antigo setup era este, desculpem, é uma bagunça, mas isto é aquela aquela assoalhada que a gente tem tudo, é trotinete, é bicicleta para o cardio, é caixas de, de outras trotinetes, é material para unboxing, é bicicletas da minha filha, é computador para trabalhar é aqui, tenho aqui tudo e este era o banco que eu tinha foi uma estrutura que eu fiz com o meu pai o meu volante antigo da Momo e como eu estava a dizer aquele Playseat que eu comprei vinha com o G25 e eu apoia aqui nestes parafusos e nestes encaixes que são completamente diferentes ao TH8A nós quando compramos Playseats destes assim originais o shifter ou o encaixe para o shifter vem específico para o volante que a gente tiver. E no caso deste, quem comprou este Playseat novo, usou, ou melhor, tinha o G25 e pediu o encaixe para o G25. O TH8A tem aqui um encaixe ligeiramente diferente, que precisei de aparafusar aqui uma madeira no encaixe do G25 para chegar para o lado, para conseguir prender aqui e ficou muito fixe. Existe na Playseat o encaixe próprio para o TH8A, mas o Yuri é low cost. Assim fica o custo. Vamos vamos lá experimentar primeiro o LCD. Fiquei morrendo Então, malta, como eu estava a dizer, antes de irmos aqui a experimentar o shifter, vou-vos mostrar aqui o que não consegui mostrar no último vídeo: que é o LCD da Trustmaster. Aqui temos as mudanças, está ali a passar e temos aqui as mudanças. Conseguimos clicar aqui no display, mudamos para o tempo, fica o tempo da pista. Mudamos para a posição, eu estou numa sessão de treino, portanto este número não está a coincidir. Temos aqui as rotações, onde está a rotação do carro, vou-vos mostrar. Já está a cortar, oh. 13.000, aqui temos a velocidade e aqui pronto, mais uma vez a junta, primeira, segunda, terceira O que eu gosto mais de ver é sem dúvida a rotação Com o vir o LCD no F1 funciona mesmo bem. Eu não tenho muito jeito para jogos de F1. Aliás, eu nem gosto muito de jogos de F1. Eu só tenho aqui este jogo que foi mesmo só para vos mostrar. E se, não sei se conseguiram reparar, a rapidez das patilhas é uma coisa impressionante. Elas são magnéticas, como eu tinha referido no último vídeo. E é uma coisa impressionante. Agora vamos experimentar o Shifter. Então vamos ao shifter. Uma vez que eu não fiz o unboxing, o que é que traz? Traz o respectivo shifter, traz o cabo que já está previamente instalado, que eu tive que fazer aqui esta modif, como vos indiquei, traz o manual, traz esta chavinha que, e esta tampa, que é para, se vocês quiserem converter para caixa sequencial, em vez de estar assim, fica, fica sequencial, usam esta tampinha e a ferramenta para converter, para jogar, por exemplo, aos jogos de rally, dá mais jeito aquelas caixas. Agora, aqui uma curiosidade. Esta manete aqui, este, o, o, o punho das mudanças, vai, sai de enroscar. Este é o original e o que é que a gente pode fazer? Por uma manete real de carro. Esta aqui é a chamada réplica dos type vá digamos assim. E a gente chega aqui, coloca a manete original de um carro. Lembrando, vocês, se vocês forem fãs de PSA, coloca uma manete PSA. Se forem fãs de onda, colocam de onda. Colocam o que vocês quiserem. E a gente enrosca aqui. Pronto. Depois eu enrosco isto melhor. E temos aqui uma manete real. De cá. <risos> topé. Bem pessoal, já estamos no Gran Turismo. Vamos já experimentar o Shifter. E sim, agora, a embreagem já funciona. Já está tudo à maneira. E já podemos, vocês alertaram isso no último vídeo, Então embreagem, mas embreagem e patilhas, epá, não é aquela cena. Agora sim. Uma coisa agora a terem atenção é que se a gente jogar com a embreagem, ó, oh, as mudanças, não entram, se não carregámos na embreagem, vou de segunda, terceira, não entra, tem que pôr embreagem e terceira, sim já entra. A embreagem também funciona, os, toques, os chamados de toques de embreagem, topa, assim é logo outra coisa, sai logo é outra coisa. Agora os carros estão todos a passar por mim, Porquê? porque a corrida já tinha começado e eu meti só assim para a gente experimentar. Agora vou fazer aqui. Restart e vamos mesmo dar uma voltinha de Supra! Começa terceiro, terceiro, não dá terceiro. Ah, Outro! Ih, caralho, é sombrente! Tompe! Oh, Isto sim é tão Eu não conheço bem hein, esta pista, por acaso. Nunca joguei aqui, acho que é a primeira vez que estou a jogar aqui. Vamos rolar aqui pelas indicações do no travar, e já sei que pista que é para não ser exurso, que top! Meu não conheço disto, mas da pista nem sei quando é que é, se é para a direita, se é para a esquerda, sai da frente, eu vou de supra. Então Ai, ande agora Bem, <risos> pessoal, já estamos a fazer de suco. Não vou avançar aqui. de quê? De E que grito! Pessoal, pessoal isto é uma que Vai com cuidado, tu não conheces as pistas, senhor! De frente? Vou encostar aqui, notas finais, shifter espetacular, a combinar com o volante fica aqui, uma combinação espetacular, vocês agora vão embora que eu vou ficar aqui, a dar casadas de onda, yeah. nem levantas o pé do acelerador, e agora como é que é o toque de embreagem dos ondas, é um toque de embreagem dos homens aqui de segunda, o Gil é que gosta disto, Segundo. segunda, fiquem bem, um grande abraço, obrigado por assistirem na descrição vai estar o link da Trustmaster do volante, do shifter funciona tudo na perfeição obrigado por assistirem, um grande abraço e um grande dia yeah!